Depois de tanto tempo... Você ainda continua bloqueado nas minhas redes sociais. Preciso dizer que está tudo superado. Nada mais dói. Você não me incomoda mais. E deixou de ser aquela dor no canto do peito, sabe? Passou a ser alguém que... Não conheço mais. É estranho dizer que não te conheço. Mesmo depois de tanto tempo que passamos juntos. Mesmo depois de ouvir você contar sobre seus segredos... E sobre as suas frustrações. Mesmo depois de saber qual a sua cor preferida... A banda que você sonhou em assistir o show, mas ela nunca veio para sua cidade. O lado da cama que você preferia dormir. Os sonhos que você planejava em realizar nos próximos anos. Eu não sei se muita coisa mudou. Se os seus planos são os mesmos. Se sua comida preferida ainda continua sendo lasanha. Ou se o tempo te fez amadurecer para o amor. Não me interessa saber. Você só continuou bloqueado porque das vezes que tentei ser só sua amiga... Você se aproximava perguntando sobre a minha vida... Questionando sobre a minha liberdade... E tentando saber se eu estava melhor sem você. Depois de tudo, você nunca pensou em amizade. O que você queria mesmo era me manter por perto. Saber os meus passos e, se possível... Tentar desviar o meu caminho. E por isso você continua bloqueado. Cara, você continua bloqueado porque eu não quero ver as suas notificações. Não me interessa saber da sua vida. Não quero ouvir você dizer que encontrou alguém que está feliz. De verdade, eu torço por você. O que eu mais quero é que você consiga seguir o seu caminho, consiga realizar o seu sonho sozinho e que esteja ao lado de alguém que te faça se sentir grande. Não pequeno, como eu me senti ao teu lado. Por isso você continua bloqueado. Porque não precisa você tentar puxar um assunto dizendo o quanto está feliz sem mim. Tentando fazer com que eu pense que perdi muita coisa ao te deixar ir embora. Você não precisa fazer isso, sério. Eu encontrei um novo significado para o amor depois de você. E nada tem a ver com aquele sentimento barato e confuso que você dizia sentir por mim. Esbarrei no amor próprio. E ele me fez entender que mais vale caminhar sozinha e se sentir bem que estar ao lado de alguém pensando em outra pessoa. E eu estou seguindo, cara. De cabeça erguida e coração leve. Porque não precisei usar ninguém para tapar os seus buracos. Aquele medo de mergulhar no mundo, eu perdi. Aquela sensação de vazio que ficou, logo deu espaço para a imensidão que eu sou. A intensidade que pensei que você tinha me roubado, encontrei. E me embriago dela todos os dias da minha vida. Você continua bloqueado porque não vejo motivos para desbloquear. E acho que é melhor assim. É melhor manter as coisas assim. Não existe nada de você por aqui. Não existe sentimento algum. Nem bom, nem ruim. É uma coisa indiferente que tomou o lugar da saudade. Deixei de gostar de você. Passei a gostar de mim. E é por isso que você continua bloqueada.